Você sabia que todos nós somos viciados? Bem-vindo Guerreira, bem-vindo Guerreira a mais um vídeo. Eu sou a Dani Mangini, professora de yoga e de meditação. Se você é novo aqui, aproveita para se inscrever, porque aqui no canal eu sempre dou dicas de meditação, yoga, autoconhecimento, gerenciamento de ansiedade e meditações guiadas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os vícios. Você sabia que todos nós somos viciados em alguma coisa? Eu me refiro aqui especificamente aos vícios emocionais. Todos nós possuímos pontos fracos e também pontos fortes. E para evoluir é necessário admitir e identificar os pontos fracos para a gente poder transformar isso em pontos fortes. E bem diferente do que nós pensamos, os vícios emocionais eles são tão nocivos como qualquer outro vício químico externo, como por exemplo o álcool, a nicotina, a cocaína, o crack, a heroína, a maconha e por aí vai. As emoções negativas, como o estresse, a tristeza, o ódio, elas geram uma bomba negativa no nosso corpo. E o organismo exposto diariamente a essas químicas consequentemente, entrará num sistema vicioso, igual a pessoa viciada em cigarro, que fuma todo dia. Quanto mais ela fuma, mais ela vai querer fumar. Quando nós estamos tomados pela ira, pelo estresse ou pela tristeza, por exemplo, o corpo reage de uma determinada maneira. Tem uma lista de alterações geradas no nosso organismo, quando nós estamos expostos a estas emoções. Por exemplo... Aumento nos batimentos cardíacos, aumento de adrenalina, aumento de cortisol, aumento na produção de testosterona. O hormônio ele é masculino, porém, ele também está presente no organismo feminino, em menores ou maiores quantidades. O seu aumento pode provocar variações de humor, como a raiva, agressividade, impulsividade, etc. E para os homens, ainda pode causar o encolhimento dos testículos e a baixa contagem de espermas. Pode ainda gerar aumento do refluxo ácido, famosa azia, inclusive pode estar associado ao surgimento de úlceras a dilatação dos vasos sanguíneos, diminuição nos níveis de dopamina e serotonina. Olha, aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo da dopamina e da serotonina. E também da noradrenalina. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também aqui nos cards para você assistir na sequência depois desse vídeo e entender bem certinho como que funciona toda essa química né, cerebral. Mas Dani, como surgem esses vícios emocionais? Geralmente a química negativa ela começa lá na infância com palavras, conceitos, ditos pelos adultos que nos rodeavam, desenvolvendo assim nossos vícios emocionais. Sabe aquelas frases típicas, como por exemplo você não presta para nada, nunca faz nada direito, você é insuportável, nunca será alguém na vida, esperava mais de você, você é horrível, você tem que ser sempre linda, magra, educada. Essas palavras elas causam reações químicas no nosso organismo. E muitas vezes passamos a infância toda expostos a essas emoções e químicas. Mas e como nós alimentamos esses vícios? Alimentamos esses vícios com atitudes negativas, o hábito de reclamar, por exemplo, a pessoa reclamona, ela já está viciada em reclamar. Ela está viciada na composição química que o corpo dela gera quando ela reclama. Assim, ela sacia a vontade química e fortalece o vício da reclamação. O mau humor, a raiva constante, diários, também são vícios. E desde pequena a pessoa vivia mal-humorada com raiva do que ouvia ou da forma que tinha que levar a vida. Então a cada situação que acontecia, o corpo dessa pessoa gerava uma explosão química negativa e como autodefesa a pessoa se transformou num ser sisudo, mal-humorado, mas daí o tiro sai pela culatra porque essa pessoa acaba se viciando nessa química e passa anos, quiçá, a vida inteira alimentando esse vício da raiva e nunca consegue ser feliz. Você se identificou com alguma das situações que eu coloquei aqui? Você identificou algum tipo de vício mental seu? A boa notícia é que existe sim o um tratamento. Para sair dessa roda de samsara será necessário reprogramar a mente. Em primeiro lugar, como qualquer outro vício, a pessoa precisa querer se libertar do vício emocional. Ter a humildade de saber que necessita de ajuda. Inevitavelmente, a pessoa terá que se auto-observar, ter paciência e amor consigo mesma e buscar atitudes contrárias das que ela está acostumada a ter ou fazer. Uma boa forma de começar a reprogramar a mente sem auxílio de especialistas é a meditação. Além de te ajudar a perceber essas atitudes e pensamentos equivocados, ainda vai ajudar a produzir uma química positiva para o seu corpo. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição onde eu explico melhor sobre essa química que a meditação causa no seu corpo. Por exemplo, diminui os níveis de cortisol, aumenta os níveis de dopamina e serotonina reduz a pressão arterial e aumenta também a percepção entre vários outros benefícios agora ó, não se preocupa se você tem dificuldade de meditar você pode participar das nossas aulas semanais gratuitas tanto aqui no YouTube como também no Instagram Arte de mudar. Nestas aulas, eu ensino várias técnicas de como meditar, dicas de posturas, de como você preparar o ambiente e também respirações e técnicas do Yoga. E outra coisa, eu te aconselho um livro incrível que pode te ajudar a reprogramar a mente, que se chama O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Inclusive, a gente fez uma semana inteira só falando desse livro. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todas essas aulas para você poder ter novas ideias. E eu peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo com um amigo ou com um familiar que precisa dessas informações. E é isso, guerreiro e guerreira. Espero poder ter te ajudado de alguma maneira, levando para você um pouco mais de informação sobre essa química que o nosso organismo produz. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê.